Oi, gente, tudo bem? Bom, no vídeo de hoje, vamos falar sobre o Star Plus, a nova plataforma da Disney. Finalmente lançou aqui na Latina América, no Brasil e outros países. Esse aplicativo, se eu não me engano, já estava disponível na Ásia, na Europa, não sei se nos Estados Unidos também, enfim. É a versão adulta da Disney, onde temos séries... Maiores de 18 e afins, né? Algo, coisas que os menores não podem ver. Isso inclui filmes, séries, tanto Disney, né? É, original Disney e compradas deles da Fox, que era antigamente que virou Stars. Enfim, vamos falar sobre tudo nesse vídeo e eu vou mostrar pra vocês a interface, tudo que tem, o que eu achei, tá? Então vamos lá! O preço, todo mundo sabe que eu moro na Argentina, o preço aqui na Argentina O preço mensual está R$ 880 pesos, Que na conversão do, do, do dia de hoje, dia 1 de setembro, que eu estou gravando esse vídeo Está R$ 33,70 a conversão, então o valor é R$ 26 R$ reais, 26 reais mensuais Comparando com o valor do Brasil, R$ 32,90. Sim, com a conversão está saindo um pouco mais barato. Pois é. é. Esse é o valor mensual. O valor anual é R$ 8.880, que seria R$ 263. ,00. E no Brasil, esse mensual seria R$ 329,90. Também o, mensual, o anual está mais barato. E o combo, né? Com os dois juntos, 995 pesos, R$ 29,52. E, e no Brasil o combo seria R$ 45,90. No Brasil está bem mais caro. Hum, por que será? Comenta aí uh, o que vocês acham. Por que, que está mais caro? Aqui vocês estão vendo a tabela. Né, de valores tanto no Brasil, tanto na Argentina estamos falando desses dois países... É, tanto no Brasil, tanto na Argentina e outros países como México, Chile, Colômbia, Costa Rica, Equador e o restante também tá aparecendo aí para vocês os valores em cada país porque estamos falando do Brasil e da Argentina bom, eu moro na Argentina, eu contratei daqui junto com amigos a gente tá dividindo e agora eu vou mostrar para vocês. Bom, nós contratamos o mensal da Disney Plus, na verdade Star Plus. O mensal, 880 pesos, né? Bom, aí vocês já estão vendo, quando abre a plataforma, vai logo aparecer, né? É... Essa é uma série, Andrés Calamaro Bios. Você vai para o lado vai falar dos jogos ah porque tam, também né tem os jogos essa é a nova série da Selena Gomes Only Murs in the Wildon que mais mais jogos os Simpsons tá vamos clicar aqui primeiramente na série da da Selena Gomes. é uma temporada já tem disponível três episódios para assistir. Eu ainda não assisti nada, né? Mas eu estou mostrando para vocês. Como na Disney Plus, tem aquela parte de sugestões. Tem uma sugestão de filmes. E séries. E também detalhes da série acompanha a história de três desconhecidos que compartilham uma obsessão por crimes, por crimes e de repente se vêem envolvidos em um, em um quando se envolvidos em um quando investigam a misteriosa morte de um vizinho no prédio que mora em Nova York. É Steve Martin, Martin Short, Selena Gomez e Aaron Dominguez bom, a série parece muito interessante, está na minha lista para assistir, já tem três episódios disponíveis. aqui a gente vai descendo, é, eles colocam os favoritos do Star Plus. American Horror Story, The Walking Dead, Love you, Victor, Dollface. esse Dollface, essa menina, ela fez a A série... Ai... É... A série da Wanda. Ai... Olha, gente, eu sou muito ruim com nomes, então já me esqueci. Mas, ah, eu achei que essa série fosse nova, mas não. Ela é de 2019. Tem quantos episódios? Dez episódios. E uma temporada? Sim, uma temporada. Nela também vai aparecer sugestões assistir e a parte de detalhes né que fala sobre a série bom voltando aqui a gente tem todos os eventos né no caso são eventos de, de jogos quem está interessado em ver jogos aí aqui a gente tem a comédia das das animações o Simpsons, os Simpsons, Family Guy Futurama Duncanville Bob's Burg Todas as animações Temos aqui Quem tava querendo ver os Simpsons Aqui na Star Plus Vamos, é, vamos entrar ó. Os Simpsons Temos As 32 temporadas, na televisão acho que já apareceu até a 30 né, não sei, alguém me diga aí, até qual já apareceu, aqui já tá disponível a 31 com 22 episódios e a 32 com 22 episódios. Ou já são 32 e vai lançar a 33. Isso que eu não sei dizer. Bom, continuando aqui no aplicativo. Coisas que você só vai ver na Star Plus. Que aí temos o conteúdo original Impuros. Essa Impuros é uma série brasileira. né? Se eu não me engano, já tem uma temporada. Vamos ver. E a próxima temporada vai lançar... Não, tem três temporadas já. E a próxima temporada vai lançar diretamente aqui. Eu ainda não assisti. A série da Selena, Big Sky, A Teacher, Love, Victor, Double Face, Narciso Negro. Gente, eu vou falar pra vocês que eu estou muito ansioso, porque ainda vai lançar muitas... Olha... Todo mundo sabe que eu amo Argentina, eu moro tanto aqui. E é, eu acho que deve ter umas cinco ou seis séries argentinas feitas diretamente por Star Plus que vão lançar até o fim do ano e ano que vem. Eu estou muito ansiosa, eu achei que alguma delas já ia estrear agora, mas infelizmente não. Pelas suas aqui já tem cartaz mostrando, mas infelizmente... Vou ter que esperar um pouquinho mais, amigos. Bom, vamos lá. Programas ESPN. Bom, para a parte de quem gosta de jogos, tem filmes em destaque. O Diabo Veste Prada, Deadpool, Love, Simon, Alien. De Volta para o Futuro, O Caçador e a Rainha de Gelo de Matar tem bastante conteúdo séries para maratonar Mother Family This Is Us How I Meet Your Mother Homeland essas são as séries que estão entrando junto que não são Disney necessariamente, né? são Fox é, Grey's Anatomy 24 Horas, Prison Break Arquivo X Aqui temos a parte de biografias, em breve, jogos… Aqui vai ter Nova Zelândia vezes Argentina. Aclamados pela crítica. Bom, referente ao aplicativo em si, eu achei ele bem apagado. Isso aqui é o é Um preto? Né? se você vê as propagandas é tipo um rosa vermelho né? então achei que o aplicativo em si seria essa cor eu achei assim é parecido ao da Disney Plus igual, né? só muda essa parte que é em preto mas eu achei que teria que seria diferente, bom às vezes a gente espera bastante e não tem o que a gente espera. Meus filmes e séries. Ah, essa aqui foi que eu já coloquei pra assistir. Aqui a gente tem alguns filmes. Tem uma sessão aqui que eu vi, vou mostrar pra vocês rapidinho. Que é Feito em Argentina. Esses aqui são os filmes que eu quero assistir. Sangre Blanca, Aire Livres, Recreo e a série. Aqui, Produções Latino-americanas. que eu não tinha visto. Produções... O que vocês estão achando? Você acha que tem bastante coisa? Esportes Simpsons, aqui tá dividido esportes viagens. Teria que ver exatamente como que é. Sucessos de Militaria. Titanic, Deadpool, Armageddon, Pier Harbor, o dia depois de amanhã. Hum. Velozes e Furiosos, o Robô, Diabo Veste Prada. Tem bastante coisa. SOS investigação. Tô mostrando tudo aí para vocês a tela, hein? Bom, mas a... realmente tem bastante coisa. Ah, e tem essas. Aqui, ó, essas coleções, produções argentinas que eu falei pra vocês. Deve ter, é, não sei. É porque como é minha conta daqui, né? É, não sei se tem produções brasileiras, pode ser, né? Quando eles focarem mais em séries daí. Aqui a gente tem filmes argentinos. Provavelmente em breve quando lançar. As séries, vai ter séries também, aqui nessa parte. parte de produções, é, produções argentinas, produções latino-americanas. Ah, e aqui já tá entrando as brasileiras, a ah, Cadabra, a série do Christopher, que é mexicana. Comédia, drama, policial, romance… Linch. O que é o que ou uma série? Uma série argentina. Bom, tem bastante coisa pra você escolher, pra poder assistir. Ai, eu não sei ainda o que eu vou assistir por primeira vez. É, uma série que eu queria muito assistir era Lost, aqui. Finalmente, aqui Lost está disponível, Lost tem quantas temporadas? Seis temporadas, eu já assisti, mas eu quero voltar a assistir, tá muito... E essa série, gente, o meu inglês é péssimo. Desperate Housewives, que estava na Netflix, saiu porque ia entrar aqui nesse Atlantes. Hum, também são oito temporadas. Bom, as duas séries que eu estou muito ansioso de antigas é essa e a Lost. Eu fiquei achando que deu-se e entrar aqui também, mas eu busquei e não encontrei. Mas ela tá disponível lá no Globoplay agora, né? Não sei quem tem Globoplay e viu? Ela e One Hill Lances da Vida. Bom, gente, aqui, aqui dá para você escolher parte séries. Aí você só vê parte séries. Ah, essa Pose, essa Pose tava na, na Netflix, né? Vai passando lá. A nova temporada de Pose vai estrear diretamente aqui também. A terceira temporada, parte de séries, a gente viu, parte de filmes. Ai, tem coisas pra gente ficar por horas vendo, né? E ESPN. Que, vou ser bem sincero pra vocês, essa é a parte que eu não vou entrar nunca, né? Nunca vou assistir. Bom, aqui na parte tem pra explorar. Aqui a minha lista de coisas que eu já coloquei que eu quero assistir. Downloads, dá para você fazer download. E a parte de perfis, né? Eu e Rafa, que é o meu amigo que a gente fez. E, bom, o aplicativo é isso, né? É, como estreou faz um dia, né? Estreou ontem, pelo menos. Estou gravando esse vídeo hoje, dia 1 de setembro. É, não tenho muita coisa para dizer, eu só queria mostrar aqui para vocês como é o aplicativo Não sei se vocês têm intenção de contratar, se você tem, deixa o comentário aqui Queria fazer esse unboxing, essa, esse review, né, mostrando para quem tem interesse Em saber como que é o aplicativo em si, né, gente Bom, eu vou finalizar aqui essa parte, parar de gravar a tela para vocês Bom, é isso. O que vocês acharam? Vocês acham interessante? Vale a pena pelo valor? Se você tiver o combo R$45,90 aí no Brasil? É... O que você achou do aplicativo? E me fala o que vocês estão... Vocês que vão contratar o aplicativo. O que vocês querem assistir? A primeira coisa que vocês querem assistir. Comenta aqui pra mim. Tá? Muito obrigado para você que assistiu o vídeo Deixa o seu like, comenta, compartilha para as pessoas que também têm a curiosidade De saber como que é o aplicativo E quem sabe contratar ele Tá? Se inscreve no canal Vou tentar fazer novos vídeos assim E tem muito conteúdo aí no canal Se é a sua primeira vez aqui Muito obrigado E nos vemos num próximo vídeo Tchau! Agora eu vou ver aqui Se eu assisto alguma coisa no Star Plus Ainda não sei que... Ai... Tanta coisa pra assistir, tantos aplicativos. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Tchau!